Seja por esporte ou apenas por lazer, caminhar pelas ruas é um ótimo jeito de conhecer mais sobre uma cidade. E se o passeio for feito com atenção, dá pra descobrir muitas curiosidades que passam despercebidas no dia a dia. É o caso da quantidade de árvores presentes na rua. A gente sabe que elas estão lá, mas já tentou saber um pouco mais sobre elas? Contá-las, talvez? Em uma de suas caminhadas habituais, Carlos Sanqueta começou a contar as araucárias da sua rua. Não contente, contou as araucárias da sua quadra, depois do seu bairro e, aos poucos, o que era só um passatempo virou pesquisa científica. Carlos é professor de engenharia florestal da UFPR, por isso as árvores sempre chamaram sua atenção. E se ele já estava contando uma a uma, por que não fazer um inventário com informações completas sobre as araucárias? Assim nasceu o Araucariano, projeto de sanqueta que conta com a participação de alunos e pesquisadores da universidade para catalogar diversos aspectos dessa árvore que é um dos símbolos de Curitiba. A primeira araucária foi do lado da minha casa. Vou pegar a minha quadra primeiro. Ah, vou expandir para todo do bairro. A minha ideia é fazer o bairro. Já tem um resultado. Né? Caminhando, observando e depois, um certo tempo, foi expandindo para outros bairros vizinhos. E daí surgiu a ideia de maior, né? Uma ideia mais ambiciosa. De fazer em toda a cidade. O objetivo principal do projeto é saber quantas araucárias tem em cada quadra da cidade, mas outras características também são analisadas, como suas dimensões, idade, condição das copas, possíveis danos no tronco, mortalidade e outros. Até agora já foram percorridos 35 bairros de Curitiba, de um total de 75. Ao todo, andaram mais de 3 mil quilômetros a pé para analisar algo em torno de 15 mil araucárias. Desses 35 bairros, 18 deles já possuem o resultado final do inventário, que colocou o bairro Mercedes em primeiro lugar em número de araucárias, com 998 árvores da espécie. Em Curitiba, nós temos uma araucária a cada 68 habitantes, uma araucária a cada 11 mil metros quadrados. A maioria delas é de grande porte, mas isso não quer dizer que não dá para investir na plantação de novas árvores. Uma curiosidade levantada pelos pesquisadores é que a maior quantidade de araucárias jovens está sabe onde? Pode parecer improvável, mas é na linha do trem, mostrando que espaços lineares são bons lugares para araucárias. Mas fazer toda essa contagem não é nada fácil. Imagine você contando as araucárias da sua rua. Aposto que se perderia rapidinho. Mas é por isso que, além do trabalho técnico dos pesquisadores, há também muita tecnologia envolvida. A verdade de campo é o mais importante, a gente tira fotos geoinferenciadas no terreno, né próximo da, da do local que a gente está fazendo o trabalho e depois isso é transplantado para o Google Earth Pro. Lá nós temos vários detalhes da, da quadra, da paisagem, do ambiente e também da distribuição das araucárias. Isso pode ser depois exportado para um ambiente de sistema de informações geográficas, podemos fazer análises espaciais. né Concentração, distribuição das araucárias, enfim, tem uma série de análises que podem ser utilizadas. De acordo com Sanqueta, Curitiba tem uma feliz particularidade. É a única capital brasileira que tem araucárias na região central. A Praça Santos Andrade é um bom exemplo. Lá, em pouco menos de uma quadra, podemos encontrar um grande número de araucárias, tanto jovens como mais velhas. A árvore é mais cônica é uma árvore jovem, né? uma, uma jovenzinha, adolescente, digamos assim, né? Essa que você tá vendo é bem jovem, tem uns 6, 7 anos. Isso dá para saber por seu formato cônico, muito parecido com um pinheiro de natal. Com seu envelhecimento, esses bracinhos, os chamados verticilos, vão subindo e daqui a muitos anos formarão a copa característica da Araucária adulta. Essa outra, também na Santos Andrade, já é bem mais velha. A Araucária, mais antiga catalogada pelo araucariando, tem cerca de 200 anos. Mas essa espécie pode chegar a ter mais de cinco séculos de idade. Com a velhice, elas vão perdendo as folhas de sua copa e levantando seus galhos para cima. Essa aqui já se prepara para dizer adeus às suas companheiras de praça. A vitalidade da árvore é indicada pela copa, em boa parte. né? Essa araucária, em particular, ali, você pode perceber, né? Ela tem uma forma de taça e as, os galhos estão arqueados, voltados para cima, né? A gente costuma dizer que levanta né, os, os braços para cima, né, pedindo clemência, ela está é prestes a ser uma árvore morta, né, ela vai vai morrer porque ela tem uma copa bastante rala, já com a, a, a perda né, de vitalidade, perda de copa viva. Árvores como essas na Santos Andrade são catalogadas pelo projeto como isoladas, porque não estão adensadas em um mesmo lugar e sim mais espalhadas, como as heralcárias que estão numa praça ou numa rua. Esse tipo é o menos comum. Um dos dados descobertos pelo araucariando é que a maior concentração de araucárias está em bosques. Um desses bosques pode ser encontrado em um outro campus da universidade, lá no Jardim Botânico. Ali, as araucárias são nativas e podem ser usadas para pesquisa e aulas práticas, e passam por avaliações anuais de alunos e professores da UFPR para acompanhar seu desenvolvimento e preservação. Essas árvores têm mais de 100 anos. Algumas podendo chegar a 200, 300 anos, com certeza. Então é um bom é, representante, né, esse bosque aqui da floresta original. Então você tem que conservá-la né, para manter e também pesquisar para conhecer melhor seus atributos. A madeira da Araucária tem um tom mais amarelado e é usada para fazer móveis, alguns instrumentos como o piano, palitos de fósforo e pode fazer parte de construções. Seu uso é abrangente, por isso pode ser algo de grande exploração. Além disso, a Oralcária é uma árvore enorme. Se ela não está saudável ou sendo monitorada, pode cair e causar uma série de danos, seja para monumentos, prédios, carros ou até pessoas. E merece a atenção do poder público. É no sentido de juntar esses dois aspectos, da preservação e bom convívio urbano, que o projeto anda. O mais importante de todo esse contexto do trabalho de Sanquieta, é que é sensacional, é mostrar para a Prefeitura como é que estão a sanidade desse vegetal, desses vegetais, são todos, né, dentro de um período urbano, porque a ideia é que eles iniciem, então, o um corte né, dessas arocárias, vamos dizer, com balidas, para que a própria prefeitura não tenha problema. As razões para cuidar bem dessas árvores são inúmeras e passam por aspectos científicos, culturais, ambientais e até turísticos. Idealizador do projeto Araucariando, o Carlos Sanqueta tem todas elas na ponta dali. Curitiba realmente é uma cidade única, tem essa característica de ter áreas verdes, bastante praças, parques, etc. E além disso, é a única capital brasileira que tem araucárias assim. Então a gente identifica isso com uma coisa assim do nosso pertencimento à cidade, da nossa cultura. Então tem o lado cultural. Tem o lado também das pessoas querendo vir de fora tirar fotografia, né, abraçar a araucária, etc. E as pessoas daqui também se aproximarem mais dessa espécie, conviver e coexistirem com essa espécie. Além disso, em todos os serviços ambientais e ecossistêmicos, a gente vê muito passarinho, muito periquito, muito papagaio, muitos outros animais né, que, que depende da araucária. Também tem a prestação de serviço do ponto de vista do, do, do sequestro de carbono, né, que ameniza as mudanças climáticas, melhora a questão da sombra, a questão visual da paisagem. Enfim, tem uma série de serviços ecossistêmicos que essa espécie e a vegetação, de uma forma geral, proporciona